Fala, galera, Anderson Costa. Bom, nas aulas anteriores, né, eu mostrei para você como é que você compra domínio e como é que você hospeda, né, como você compra é, é, hospedagem para depois você usar esses domínios. Só que existe um ponto de ligação entre a hospedagem é, e o domínio, tá? Você comprou um domínio e comprou uma hospedagem. Você deve estar pensando assim, tá, e aí? O que eu faço agora? É, existe, tem uma maneira de você, é, dentro da, do próprio registro BR ou do nameship, apontar o seu domínio para DigitalOcean direto, tá? Você consegue fazer isso direto, direto sim. Mas eu prefiro que a gente utilize o Cloudflare, tá? Eu utilizo e recomendo a você a utilização do Cloudflare. Por quê? Porque mais para frente você vai ter mais de um domínio. Então você consegue gerenciar as hospedagens através do Cloudflare. Então aqui no Cloudflare você vai conseguir saber é, é, o seu nome de domínio e para qual IP ele está apontando, tá? Então assim, digamos que daqui a pouco você tem aí três, quatro servidores. Você tem aí 10 domínios por exemplo, dentro do Cloudflare você vai conseguir identificar para onde cada um deles está apontando, tá? Então, o Cloudflare é meio que uma secretária nessas horas, né, para poder gerenciar as nossas hospedagens. Então, vamos botar aqui a mão na massa para você ver mais ou menos como é que funciona, né? Você vai ver passo a passo aqui agora como é que eu faço essa esse apontamento. Então eu vou logar aqui na conta que eu tenho do Cloudflare. Eu acabei de criar uma conta aqui para a gente fazer isso. E você, se você não tiver uma conta aqui no Cloudflare, você clica aqui em sign up e cria essa conta para você seguir o passo a passo, ok? Bom, eu loguei. É, a primeira coisa que, que ele pergunta aqui, não, não tem um site nenhum adicionado. Eu vou adicionar um site. Eu vou adicionar o um ponto info primeiro, porque dentro no registro BR demora um pouco, né? Demora aliás, demora bastante <risos> para o DNS ser autorizado, tá? O DNS no registro BR demora em torno de, ele dizem, em 2 horas, mas já aconteceu de em 24 horas esse domínio não ter sido ainda é, autorizado, digamos assim, né? não ter sido apontado pela hospedagem corretamente. Então, sempre que você estiver com pressa, estiver correndo, corre no nameship, compra um domínio lá e aponta ele para o seu servidor, porque no registro BR demora e você não consegue fazer esse processo rápido. Então aqui, cursos7play.info, eu vou adicionar o site. A gente vai seguir aqui o passo a passo dele. Ó, ele conseguiu acessar. Existe aqui muitos planos aqui diferentes, né? No Cloudflare, mas a gente vai usar aqui o plano free, tá? O que a gente precisa aqui, o free já garante certinho. Então, um site que eu vou adicionar agora. E aqui é a parte onde você vai apontar o seu servidor. Primeira coisa que você faz quando você compra um domínio na, é, é, no nameship, tá? Ele vem com um monte de coisa aqui já, né? Pré-configurado, mas eu vou te indicar aí a deletar tudo. Né? A gente não vai precisar usar nada disso aqui. As únicas coisas que a gente usa aqui é o cursosavemply.info e o CNAME, tá? Eu só vou desativar essas duas nuvenzinhas aqui para que não fique é, a, a, passando pelo tráfego do Cloudflare ainda, tá? Depois a gente pode até ativar isso aqui. O que que muda aqui? Vamos lá no DigitalOcean. E vamos abrir também o nameship. A gente vai precisar também abrir o nameship. Bom, vamos lá. Aqui na DigitalOcean, o servidor que a gente criou na, na, na aula passada, ele tem um endereço de IP, que é esse aqui. Ó. Então, eu vou copiar esse endereço de IP e vou substituir por esse que já está aqui. Beleza? Então, OK. O que, que eu fiz aqui? Eu estou dizendo que o curso vai estar dentro do servidor que tem esse número de IP aqui. Então, nesse momento, eu estou afirmando que o domínio que eu comprei no nameship vai estar aqui dentro desse servidor. É assim que a gente faz o apontamento. E como é que o nameship, como é que o Cloudflare sabe disso? Porque ele vai ter autorização do nameship para isso. Então, eu vou dar aqui um continue, e ele tem aqui já, ele trouxe os DNS que tem dentro do nameship, e a gente vai trocar pelo DNS da Cloudflare. Então, eu vou entrar aqui. Vou lá no meu dashboard, vou na minha lista de domínios, ele já tinha, já abriu aqui na lista de domínios, eu vou aqui em gerenciar, né, em Manage. E aqui ele tem as opções do domínio. Isso aqui que o Claudio Ferreira achou, esse DNS 2 e esse DNS 1 aqui, são as informações do, do, do, do name Então a gente vem aqui agora em custom DNS, name server 1 e name server 2. Qual é o 1, qual é o 2? Aqui ó. vou copiar o número, vou copiar o 1 e vou copiar o 2, vou clicar aqui para ele atualizar a configuração. É muito mais rápido o Nameship para trocar o DNS. Bom, ele dá aqui um, um aviso de 48 horas para ter efeito, mas, eu, mas não dura isso não, tá? de repente aí em alguns minutos, né, já aconteceu aqui de em segundos ele trocar essa configuração. Acho que ele dá essa confirmação aqui mais para se resguardar de, de, de algum tipo de, de problema. Mas é bem rápido a configuração de DNS dele. Então o que a gente fez? A gente entrou no NameShip, colocou o DNS da Cloudflare, né, a ponte é essa aqui, eu vou até colocar a aba na guia, né, depois que você tem as contas criadas. Você compra um domínio no NameShip, você tem uma conta no Cloudflare e você tem um servidor. Então você pega aqui o NameShip, né, aponta o DNS dele para Cloudflare e do Cloudflare você diz que o IP do servidor é o da DigitalOcean. Então assim, você é, tem aí ponte a ponte, né? você tem aí passo a passo é, de como é que você aponta o seu domínio para a sua hospedagem usando o Cloudflare como uma espécie de secretário. Então eu vou continuar aqui a configuração, ele já está aqui ó, checando, eu posso checar de novo, ele está mandando eu esperar também o prazo de 24 horas, ele está na fila lá, e eu vou aqui para home. Enquanto ele não atualizar, ele vai ficar ele vai ficar aparecendo aqui, ó, pendente de atualização do name server, tá? Daqui a pouquinho isso aqui fica com um tracinho verde e aí você já consegue utilizar é, o seu site. É, enquanto é, a gente aguarda para que o domínio seja autorizado lá pelo namecheap, né, para que a atualização aconteça, a gente vai fazer a mesma coisa no registro br, tá? Para você ver que o processo é um pouquinho diferente, né? É a mesma coisa, mas muda um pouquinho, né? Muda o local onde você informa. O DNS a gente aproveita para fazer mais uma vez aqui na, na DigitalOcean para você ficar craque aí na hora de gerenciar esses domínios. Então vamos lá. Então eu vou clicar aqui em adicionar site. O que a gente comprou lá no registro BR foi por 7 Então eu vou adicionar aqui. Ele já está aqui aceitando o DNS. Vou clicar aqui agora em próximo. Plano free também. Vou confirmar. Quando ele atualiza aqui, eu já vou abrir o registro BR aqui para gente. Ele já está publicado o domínio, tá? A gente já ele já foi autorizado lá o pagamento. Bom, ele achou aqui. É, diferente do, do, do Nameship, o, o registro BR ele não, utiliza, ele não vem com nada pré-definido, tá? Então a gente vai colocar aqui o um registro A, tá? Arroba. Esse arroba aqui significa o nome de domínio, tá? Se você tá adicionando o domínio curso esse arroba aqui significa curso7play.com.br. A gente vai mais uma vez pegar aqui o IP. E eu vou colar aqui. O que, que eu tô fazendo? Eu tô adicionando dois sites em um mesmo servidor. Você vê que eu comprei um site no Nameship, comprei um site no registro BR, eu tô com esses dois sites dentro do Cloudflare apontando para um mesmo servidor da DigitalOcean. É, se você seguir esse passo a passo que a gente fez aqui, você segue junto comigo aí fazendo o vídeo que vai dar tudo certinho para você. Então, beleza? Aqui agora também eu vou registrar um CNAME, www. E vou também apontar para arroba que representa a Curso 7Play. Vou desligar aqui a nuvenzinha. Vou adicionar. Vou dar um continue. E a mesma coisa que a gente fez lá no NameShipping. Né? A gente precisa colocar o, o, o DNS aqui da Cloudflare. Então, eu vou vir aqui agora dentro do domínio, alterar servidores DNS, e aqui eu vou informar os servidores DNS. Então, o master é o primeiro que a Cloudflare me deu, copiar aqui o segundo, e o slave 1 é o segundo do lado da Cloudflare. Vou salvar os dados, ele me dá um aviso aqui de, de, que, de que vai ser a publicação em até duas horas, mas pode, pode ser que ele demore um pouco mais do que isso e aqui eu vou dar um continue então agora aqui ó, a gente tem dois sites aqui pendentes de atualização é, no, no, na Cloudflare tá para apontar lá pro para DigitalOcean então aqui ó acabei de atualizar a tela pra ver se você vê como é que é rápido ó. o 7Play.info já está apontando para o nosso servidor na DigitalOcean beleza então na próxima aula a gente vai montar esse servidor a gente vai instalar o sistema chamado VPS sim para você ver como é que é fácil gerenciar um servidor. Até agora você viu que é muito fácil comprar um domínio, comprar uma hospedagem e apontar o domínio para a sua hospedagem. né? Então agora a gente vai instalar o servidor, né, o VPS5, para você ver como é que é fácil aí fazer esse gerenciamento aí dentro de um servidor. Beleza? Então, galera, até a próxima aula.